beleza galera hoje o vídeo vai ser diferente hoje eu vou estar tá pesquisando Robux aqui na barra de pesquisa do Roblox e a gente vai estar tá testando cada mapa que me aparecer vocês estão vendo que eu tô com zero Robux hoje e a gente vai testar se esses mapas funcionam a gente vai ter que mais trabalho só para pegar os mapas que que parece ser os que é mais suspeito, que parece que não vai dar Robux. Tipo esse, bora ver, tô entrando aqui. Já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal se você não é inscrito. Se você quer mais vídeos como esse, deixa o seu like e comenta Steve com zero Robux. Aí eu vou estar tá fazendo mais vídeo como esse. E Ah, não liga para o nome que tá aqui. É, eu só... Ah, eu agora eu entendi. no Roblox. Pra jogar com meus amigos. Ô, louco. Não. É, parece que infelizmente esse mapa não dá robôs. Bora pro próximo. Hum. Nossa, <risos> eu sou horrível, a Beleza, cabelo de miojo Cabelinho de miojo aqui Essa bacon ré Morri Sucumba você vai ser sucumbido imediatamente. Cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai. Uhul! Cai, cai, cai, cai, cai. Ah! Caraca, o cara usando hack ali. Olha os cara. Se liga nisso. Uhul! o que que você tá fazendo aqui ó esse aqui é o Sonic Tails vai para vala eu vou desistir desse mapa quer saber tá difícil para caramba os cara também não colabora Bora testar esse daqui, ó Esse daqui parece de respeito uh, Jump on tree Jump on tree on, Jump on the Robux tree é, um, é literalmente uma árvore de Robux Será que se a gente pular nela a gente vai ganhar Robux? É isso que tá falando aqui em cima E eu quero ver isso um ter caraca a mulher a cabelo de miojo essa mulher tá seguindo será que é o cabelo de miojo o cabelo de miojo vai sucumita um vídeo